Rematrícula Online FSG. Clicou, rematriculou. De 23 de maio a 12 de junho, acesse o portal do aluno e confira a data da sua rematrícula.